Então, FALA falacraft! Bom, eu acabei aqui de terminar a gravação de Outlast parte 8, se não me engano. Esse vídeo vai ficar bem curto, desculpa. E deixa eu ver o que Eu achei um pedaço da história e.. E eu levei um susto. Só que foi bem no final, mas eu levei um susto. Então, é, esse vídeo ficou curto. O próximo eu espero que seja maior. Vamos ver o que, que vai dar aí. Então, é nóis. tinha que encontrar um caminho para os escotos, aqui Mas eu já tomei os escotos, como é que eu vou encontrar um caminho para os escotos? Eu já tomei os Tá, Aqui não dá de. Mas tem Battle aqui. Aí moleque. Tá nesse barulho, poxa, parece intro de algum jogo, eu não lembro mais qual é. Deixa eu pegar Tá, ele tá dominado. E aqui não. Aqui nada. Vamos pra cá. Ok. Acho que está morto. Tem pedras, só tem um lugar pra mim. Eu não vou chegar perto, não. documento Ventos, O Evangelho de Areia Uau Ajeita a câmera, que eu não ler Encontrado rabiscado de lápis no verso de um formulário de admissão o padrão de escrita se encaixa na amostra do paciente Padre Martin Archibald este Deus é real. Levamos muito tempo confundindo-o com fantasmas, espíritos, loucura. Nós éramos ignorantes. As escamas dos olhos de sal eram medo. E quando você vê além, você verdadeiramente vê. Este é o presente de Wall Rider. O Evangelho de Areia: O maior pecado no mundo é a ignorância de Deus. Receber a revelação e não espalhar para o rebanho que espera Este lugar, ficar no caminho da salvação É um pecado pelo qual não há uma punição grande o suficiente Ok, digamos que eu não entendi nada, mas tudo bem Tá ligado que eles têm esse All rider aí como um deus assim, tá ligado? Tipo um culto deles Vamos ver aqui, né? Isso é rato. Temos demais ainda. se não for rato, eu tô errado. Então eu tô preso. Vou passar rato aqui. Tá. Ah. Ai, que susto!